amém é, eu tenho um privilégio e deixa, já que é um evento que tem também por propósito falar de coisas do coração eu preciso falar para vocês que estar tá num evento desse aqui para mim e tendo participado de eventos como esse para mim tem sido algo de, muito importante porque quando eu comecei meu ministério, alguns anos atrás, usando uma metodologia um pouco fora da caixa, eu fui criticado de uma forma tão ferrenha e tão severa, que por muitas vezes, quase me convenceram de que eu deveria parar, as pessoas me taxavam de tantas coisas, se é um palhaço, um animador de auditório, se não tem conteúdo, isso não é um culto, isso é o bozo, isso é mas era das, sabe? E eu fiquei pensando, será que eles não têm razão? Só que o tempo foi passando e os resultados foram aparecendo e grande parte desses resultados foram vindo através de conexões pessoas vistas de uma, nacionalmente com um ministérios extremamente consolidados espirituais pessoas respeitadas validadas ao longo do tempo suas histórias começaram a a me trazer para perto, ou seja, essas pessoas começaram a ser usadas por Deus, para validar o que Deus estava fazendo, na minha vida, então eu fui, indiretamente, recebendo uma blindagem, certo? recebendo uma proteção, de pessoas como Subirá, de pessoas como Malafaia, de pessoas que tinham e têm um ministério consolidado, e acabaram me trazer A primeira vez que eu fui convidado para ministrar na casa de Zadok, eu fiquei uns dias sem dormir. Falei, Senhor, caraca, eu Subirá, meu Deus, agora eu tenho certeza que eu vou subir também. Não, na verdade. Se ele me chamou então eu quero dizer que na sua caminhada às vezes pessoas não vão entender o que você está fazendo pessoas não vão aceitar o que você está fazendo e hoje eu quero falar sobre resultados e aceitação porque o importante para nós é ser aceito amém? é isso, mas nós também temos que ter resultado porque resultado sem aceitação é um negócio muito né? ou melhor extremamente danoso, e aceitação sem resultado também é chato, então nós vamos dar uma olhadinha nisso, para que você se anime a prosseguir, sabe, a lutar muitas vezes com, a... eu aprendi, aliás essa é uma palavra que nas últimas duas semanas, eu tenho falado com todo mundo que eu encontro, então aqui não vai ser diferente. Fala comigo assim, dane-se. De novo, dane-se. Bem alto, fala. Isso. É dana se Eu quero que você fale dane-se para aquilo que está tentando te parar. Dane-se para críticas que são destrutivas e não construtivas. Dane-se para o diabo e para as suas artimanhas. Dane-se, dane-se depois que eu aprendi a empregar, essa palavra foi libertadora, e tem umas duas semanas, eu estava semana passada para pegar um voo, desramado o voo, atrasou, e o pessoal irritado, e eu tenho que chegar, e eu tenho que ir, e eu, o ambiente era de tanta irritação, que eu me irritei, também, é isso aí, são é um absurdos, essas companhias, irresponsáveis, se a gente atrasar um minuto, eles vão, mas eles podem atrasar, e a gente fica, isso, e, e num start assim na minha mente, veio aquela palavra, dane-se, eu falei, <risos> se eu ficar irritado, não vai sair antes, a companhia não está pensando em mim, entendeu, sei lá, se é Deus, Olhei para aquele negócio lá, atrasado. Olhei para aquilo, nervoso. E disse, dana-se voo! dana-se que eu vou tomar café, menino. Pensa num café, <risos> pense num café gostoso depois de um dana-se desse. Então, às vezes você tem que dizer, dane-se para coisas que não vão te levar a lugar nenhum, só querem te tirar de perto de Deus, certo? Então eu preciso ver com vocês, resultados e aceitação, por quê? Porque a Bíblia diz assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, e perder a sua? Mas eu queria lembrar a você, que a Bíblia não diz, que o homem não pode ganhar o mundo, sem perder a alma, ele só está falando, que adianta, ganhar o mundo, sem perder a alma, e perder a alma, mas ele não diz, se você ganhar o mundo, você perde a alma, então fica com a alma, e deixa as realizações, as conquistas, os projetos, os resultados positivos para trás, a minha proposta é para você o seguinte, certo? Tenha resultados, mas seja aceito, é isso, certo? Porque tem gente que diz assim, pastor, pastor, eu não tenho resultado nenhum eu não faço nada minha vida é monótona eu não tenho projeto, mas eu vou morar no céu eu acho isso lindo mas é uma aceitação sem resultado eu conheço gente que tem muitas realizações, mora em coisas tem, tem isso e depois vai passar lá por Jesus Jesus vai estar sentado lá, olhando para as pessoas passando, e vai falar Ganhar o mundo para perder a alma, não vale, agora se a gente pode ir morar no céu e nos divertir, ser bem sucedido aqui, ok? Amém? Amém. Então querido, você vai ter que aprender a fazer algumas coisinhas, se você puder abrir sua Bíblia, segunda crônicas... Capítulo de número 28 Verso 27 Diz assim Descansou Acais Com seus pais E o sepultaram na cidade em Jerusalém Porém Não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar, presta atenção, às vezes eu acho que esse versículo deveria ser um pouquinho diferente, o texto diz que descansou Acais, na verdade eu acho que quem descansou foi o povo com a morte dele, porque pensa num camarada para fazer besteira, foi o tal do Acais, uma besteira atrás da outra, quando não tinha mais o que fazer, ele importou deuses da Assíria, porque ele colocou na sua mente, que aquele povo ganhava, porque seus deuses lhe davam vitória, ele pediu então proteção, ao rei da Assíria, que veio contra ele, para o colocá-lo em aperto, quando ele não tinha mais o que oferecer de presente para eles, ele pegou os objetos de sua casa e dos príncipes, e quando isso acabou, ele pegou os pertences da casa do Senhor. Então pensa num cara que fez besteira. Eu não sei se você reparou, diz assim o texto: "E ele morreu e não foi sepultado no túmulo dos reis." Olha que o cara quando morre fica bom. É difícil você ver num velório falar do defunto até porque ele não tem defesa é ou não é? mas ele foi tão ruim tão ruim que morreu na hora de sepultar o pessoal falou assim não bota junto para que não mexa com procon bota no outro túmulo e olha que os caras nem iam reclamar estava tudo morto mas o cara era ruim só que o tempo dele passou e o texto diz que Ezequias seu filho assume o reino, e que reino é esse? um reino falido um reino que não tem mais adoração não tem culto, não tem sacerdócio que reino é esse? um reino que não tem dinheiro, que não tem exército, que reino é esse? um reino que viu suas famílias serem destruídas através de assassinatos de estupros é essa história que este moço com 25 anos de idade, assume um reino todo quebrado, todo destruído, e ele precisa então, tomar uma providência, o que, é que ele vai fazer? Ezequias recebe na mão, um reino sem dinheiro, sem armas, sem exército, sem família, sem Deus, ele não tinha nada, e ele com 25 anos de idade ele assume sendo treinado num lar de derrota porque ele cresceu vendo as invasões acontecerem na gestão de seu pai dizem que as pessoas podem se tornar um produto do meio, e isso é verdade mas a decisão é delas você está entendendo? Não interessa o ambiente que você foi treinado. Você tem um Deus que pode fazer você superar todas as adversidades para chegar onde Ele quer que você esteja. Então não venha dizer que na sua casa seus pais eram separados porque abusaram de você, porque te bateram, porque não tinha dinheiro, porque se não estudou. Qualquer argumento para justificar a sua derrota, deixa eu te dar uma notícia, continua sendo derrota. Então arruma um argumento para justificar sua vitória. Entendeu? Ele cresceu vendo tudo aquilo. O pai dele morreu e ele agora assume o trono. E o texto diz que Davi vai se tornar uma referência para Ezequias. No primeiro ano do seu reinado, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Convidou os sacerdotes e os levitas. E disse, ouvi-me, ó Levita, santificai-vos agora e santificai o santuário. Tirai dele toda a imundícia. Deixa eu falar uma coisa para você. Verso 10 desse texto, Ezequias disse assim. 2 Crônicas 29, 10. Agora eu estou resolvido. A fazer uma aliança com Deus de Israel para que desvie de nós o ardor da sua ira. Ele assume um... Ele assume um trono falido, mas ele disse o que no verso 10, eu estou resolvido a mudar esse troço, esse negócio não vai terminar assim, não interessa o que papai fez, eu tenho um Deus que pode me dar vitória sobre os erros que eu nem cometi, foram outros, eu gosto da exposição, mas a primeira coisa que diz, é que ele fez conforme tudo quanto fizera Davi seu pai, Davi era pai dele, sim ou não? Sim ou não? Não, o pai dele era Cais. Só que a paternidade aqui tem a ver com referência. E como ele olhou para casa e viu que o referencial era bom, sim ou não? Sim ou não? Então ele disse: Eu não quero esse referencial para mim. Perto de nós sempre haverá referenciais positivos ou negativos. Mas é você que decide. Se você quer seguir o positivo, você quer seguir o negativo. Meu pai casou oito vezes, oito relacionamentos. Eu casei com uma mulher só. Podia querer pegar meu pai, casando mais seis, mais sete. Mas não, eu falei, eu quero uma só. Se ela morrer, aí, eu não sei. Até porque minha religião não permite amar defunto. Então, por mais que eu a ame, eu vou levar ela no sepultamento. Eu vou falar, meu amor, nossa. Te amei tanto. Amei, amei, passado. Eu não amo mais porque você morreu. Eu estou mentindo? Tem gente que não pode. Morreu, quer morrer também. Acabou minha vida. Não dá mais para segurar. Explode. Ah, sai fora. Tem exemplo negativo? Tem. Tem exemplo negativo na igreja, sim ou não? Sim. Tem. Mas na igreja tem exemplo positivo? Sim. No trabalho tem exemplo negativo? Sim. Tem exemplo positivo? Sim. Na faculdade tem exemplo positivo? Sim. Negativo? Sim. E você vai seguir qual? Isso. O que você quiser. A decisão é, ele olhou e falou, papai, muito ruim. Vou ficar com o Davi mesmo. Com a referência ande perto de alguém, escolha para estar tá perto de tu, boas referência não ande com cabeça de bagre é, é uma cadeira que, que quebrou isso, levanta e senta na outra querido, glória a Deus olha para mim aqui Tá sentado já, mas com nada não <risos> Ah, pastor, olha que a cadeira está quebrando o diabo meu filho, o diabo não veio comigo se ele veio, não foi eu <risos> que trouxe se veio na sua companhia <risos> ah, que história é essa? olha aqui para mim Pegue boas referências para você. Ande com quem vai te levar para frente. Ande com gente que vê o que você ainda não vê. Olha o menino que andava com Eliseu, com medo do exército da Síria. E Eliseu. De repente, Eliseu falou: Senhor, abusou desse menino para ele ver o exército já estava lá, era ele que não estava vindo, porque às vezes, você tem, tem que entender isso, olha só, a gata está saindo, certo? para o deserto, com o menino, a água acabou, ela bota o menino longe para morrer, enquanto ela está lá, o anjo falou, o que você tem H? H deve ter falado, eu tenho tanta coisa seu anjo, me mandaram embora no meio de uma festinha, não <risos> sabe, o meu menino está lá para morrer, o texto diz que os olhos de H se abriram e ela viu um poço, o texto não diz que Deus fez aparecer um poço, o texto sugere que o poço já estava ali e ela não conseguia ver, que a mente dela estava bloqueada, saqueada por um ambiente emocional que parecia que não tinha solução, a vida dela estava na mão de Deus e Deus havia dado a garantia a ela lá atrás, por mais que você não veja saída, por mais que pareça que está tudo perdido, é porque a sua mente está dominada por algum problema, mas há solução para você, há uma saída que está muito mais perto de você do que você pode imaginar. Então você tem que andar. Escute só: quando o menino está nervoso, tremendo, olhando. Eliseu falou: abre os olhos desse garoto aí, por favor, senhor. O menino olhou e falou: caraca, Eliseu, já estava aí, né? Pois é, você tem que andar com gente que faça você ver coisas que você ainda não vê. Você, você tem que andar com gente que está... Você só anda com cabeça de baga, com Zé Ruela, com Zé Rosquinha. Cuidado que você pode estar tá rindo de você mesmo. Cuidado com suas referências. Ele olhou e disse, eu vou pegar para mim referências positivas. Quer ver uma das coisas mais tristes no evangelismo? Você vai evangelizar alguém, alguém diz assim: Olha, para você ser crente, igual um vizinho que eu tenho lá, que bate na mulher, não paga as contas, fala palavrão, aí eu digo: E eu não te fiz essa proposta? Para você ser crente igual seu vizinho. Eu estou te fazendo uma proposta para você ser crente igual Jesus. Por que, que as pessoas têm que pegar um exemplo negativo? Então, pegue gente boa. Eu estou aí na, nos 50, chegando nos 50 agora, estou com 49, faço 50. Estou acabado assim porque moro perto da praia. Maresia me comeu. <risos> mas eu não tenho mais tempo, não dá mais para andar com gente ruim, não dá mais para andar com gente pessimista não dá mais, não dá mais então ele pegou boas, revê para fazer o que? verso 10 eu estou resolvido, que não estou afim de ficar aqui não estou afim eu quero sair de onde eu estou O texto diz, que Ezequias toma uma decisão, não estou afim de ficar mais aqui, onde? Onde ele fez a leitura e não gostou? Deixa eu falar uma coisa para você, faça uma leitura de onde sua vida está, sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida espiritual, sua vida ministerial dá uma olhada e vê se onde você está é onde gostaria de estar se for, é só fazer manutenção aquele que está de pé só cuidar para não cair mas se você olhar e o lugar não for bom você pode fazer duas coisas se acomodar assim eu, eu fui criado meio que na roça nossos brinquedos eram muito assim, rústico carrinho de lata boneco de pau e uma das brincadeiras que nós gostava de fazer quando o garoto é com a rã sabe o que é rã aquele é parente do sapo só que come <risos> sabe o que é eu sei vocês são da cidade que beira de pará eu nem sei se tem rã lá na Han. tem então então você sabe arranha o seguinte garoto nós botávamos uma água para ferver e jogava rã dentro menina era tão legal a água fervendo, nós jogava a ram. Quando a ram batia dentro d'água, mas ela pulava. Tão alto, era muito divertido. Mas você sabe o que era mais divertido? Era pegar a ram e colocar na lata com água fria. E colocar a lata no fogo. Você sabe por quê? Porque a ram vai se adaptando. Seu corpo, ele se adapta à temperatura ambiente E quando ela Descobre, cozinhou <risos> Depois eu achei Parei de fazer isso, que eu achei que isso Era algo muito parecido com o que Satanás faz Pega os crentes, bota no ambiente E vai esquentando devagarzinho Quando os crentes vão ver Já estão cozidos <risos> deixa eu falar uma coisa com você, descubra o mais rápido onde você está, e resolva, se você quer ficar ali, ou se você quer ir para onde Deus quer te levar, Ezequias entendeu, que aquele não era o propósito de Deus para a vida dele, se você já está no propósito de Deus, conserve isso, mantenha, aprimore, mas se você não está, tome uma decisão e diga o que ele disse, agora eu estou resolvido, resolvido, pronto, eu vou mudar esse negócio, porque ele olhou e descobriu onde estava Nossos pais caíram a espada Nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas Foram levadas em cativeiro Nossa nação serve de escárnio A como vós estás vendo Ele descreveu o ambiente onde ele estava Ele fez uma leitura sem maquiagem Entende? Nós temos que aprender a fazer isso é doloroso é, mas onde eu estou? Onde está meu casamento? Onde está a minha situação financeira? Onde? Onde? Onde? Está onde eu quero? Show de bola. Não está, eu vou levar para onde eu quero. Mas você tem que saber. Certo? Onde você está? Realidade. Numa, sabe, há um tempo atrás. De novo. É, eu estava numa igreja quando uma pessoa falou. Tinha um anjo, entrou um anjo, entrou um anjo, a igreja pegou fogo, meu irmão, e o povo gritando. E eu falei: Senhor, entrou um anjo, eu não estou vendo. Eu sei que tem anjo, a sua palavra diz que tem anjo, e tem anjo. O cara do lado me e ainda me dava mais irritação, porque os caras gritavam, fechavam o olho, e isso e aquilo, e eu falava: estão vendo e eu não vejo, eu falei, Senhor mostra o anjo, abro o olho, não vejo o anjo, fecho o olho, não vejo o anjo, o cara falou que o anjo estava passeando assim, e eu falei, gente, o anjo dando um rolé, e eu não vejo, aqui tão pertinho de mim, a igreja não era grande, e eu falando com o Senhor, me mostra o anjo, me mostra o anjo, tu acredita, que o cara gritou, o anjo, foi embora, Fiquei quieto, fiquei chateado Quando o culto acabou, os caras que estavam perto eram meu conhecido. Eu falei, irmão, tu viu o anjo? Aí ele falou, eu não vi não Eu, falei, eu já estava gritando, por quê? Eu não vi, mas senti Eu falei, nem senti, eu senti deixa eu falar uma coisa com você, aprenda a tratar as coisas, as claras, não maqui nada, está sentindo, estou sentindo, estou vendo, estou vendo, não estou vendo, não estou vendo, se você não estiver vendo e dizer para você que você está vendo, sabe quando você vai ver? Nunca, se você não sente, fala para você, eu queria sentir o que esse pessoal sente, eu queria ver o que eles veem, eles falam o que o Senhor fala, não discutei nada, não sei se estou ficando surdo. não sei o que é, quanto mais franco você for com você mesmo, porque a Deus nós não podemos enganar, então descubra onde você está, e decida se você quer continuar lá, com esses resultados negativos, com essa vida medíocre, e cuidado com a mediocridade, porque medíocre não é nada ruim, medíocre é apenas algo que está na média, o medíocre é tão perigoso, porque ele é bom, e o bom impede você de viver o sensacional o incrível, o extraordinário é assim é isso que você quer? uma vida medíocre? provavelmente então meu filho, vá para a próxima fase desse game vai viver uma vida extraordinária, é isso que esse camarada está falando então, onde eu estou? eu estou num ambiente de derrota terceira coisa Por que é que eu estou onde eu estou? O que, que aconteceu para eu estar aqui? Alguma coisa me colocou onde eu estou e não quero estar. Então não me basta pegar boas referências, não me basta fazer uma leitura de onde estou, mas eu preciso saber por que é que eu estou aqui. Por que, que eu estou vivendo isso? É o próximo passo dele. Ele diz, depois você... Pega para ler o 29. Nossos pais... Viraram as costas para o Senhor. Apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso. Nem ofereceram holocausto ao de Israel. Por causa disso, a ira do Senhor se levantou. Ele sabe... Ele identificou o que o colocou onde ele está. A coisa mais importante para se iniciar um processo de, de cura é saber qual é a doença. Enquanto você não sabe o que tem, você não consegue tratar. Você já descobriu que está num lugar onde não gostaria de estar? É isso? Sua vida espiritual não está onde você gostaria? Seu casamento não está onde você gostaria? Sua vida financeira não está onde você gostaria? Sua vida emocional não está onde você gostaria? Então tá bom, isso já é legal. Você já descobriu onde ela está. Mas está na hora de você procurar saber por que é que você está ali? O que te levou para aquele lugar? Ele sabe que ele precisa de dinheiro, ele precisa de um exército. Ele precisa levantar a autoestima daquele povo. É verdade. Mas ele identifica que tem uma coisa. Que se vier. Traz consigo todas as outras. Ezequias sabe. que ele está precisando. É trazer Deus. De volta para o meio do povo. Cuidado com as suas demandas. Porque elas podem parecer tão fortes. Tão intensas. Que ela pode roubar a sua atenção. Seja o que for o que você precise hoje. Seja qual for a sua demanda, a sua necessidade, saiba de uma coisa, coloque Deus em primeiro lugar, porque Ele traz consigo a solução para tudo aquilo que nós precisamos. Quando Ele diz, que que nós estamos aqui? Porque Deus não está aqui, é por isso, nós só estamos nessa situação porque os nossos pais viraram as costas para Deus. Porque as lâmpadas que deveriam estar acesas estão apagadas. As portas que deveriam estar abertas estão fechadas. O incenso deveria estar sendo queimado e não está. Os sacerdotes deviam estar trabalhando e não estão. Olhe bem. Descubra o que é que levou a sua vida, a sua história... E tem a ver com ontem. Tem a ver com ontem. Na verdade, funciona mais ou menos assim. Quer saber quem você é hoje? Olhe para aquilo que você fez ontem. Quer saber quem você será amanhã? Veja o que você está fazendo hoje essa relação é muito importante Ezequias ele olhou e disse o problema é a ausência de Deus então eu já sei que com boas referências eu vou muito mais longe e as mais eu afasto da minha vida eu já sei que eu estou num lugar onde não quero estar e eu já sei que o que me colocou aqui e ele diz, se eu sei o que me trouxe aqui automaticamente eu já descobri o que me tira daqui se os meus pais apagaram as lâmpadas, eu faço o que? eu faço o que? se os meus pais fecharam as portas, eu? Ele começou então a trilhar um caminho, um percurso, não apenas para sair de onde está, mas para ir para onde Ele quer. Ele disse, nosso Deus nos chamou para queimarmos incenso. Ele sabe para onde Ele deseja ir e Ele começa um processo para sair de onde está. Um dos grandes erros das pessoas é não prestarem atenção. Que às vezes, elas levaram um bom tempo para chegar onde está. Mas querem sair de onde estão numa velocidade que não é compatível. Elas querem uma mágica. Certo? Por exemplo, quanto tempo a senhora levou para ganhar 30 quilos? falando de peso ah pastor, eu ganhei sim, cinco aí depois eu, eu, eu ganhei mais três depois eu fui, eu acho que em, em sete meses eu ganhei trinta quilos mas agora eu quero perder quantos quilos? os trinta em quanto tempo? 15 dias <risos> Vai tomar ácido? Querido, deixa eu te falar Há um percurso a ser feito Para você sair de onde está E ir para onde você deseja Aliás, não apenas para onde você deseja Mas para onde Deus quer que você esteja aqui já fez bastante coisa Boas referências, identificou onde está Não gostou de estar ali E disse, eu quero sair daqui E ele descobre o que o colocou E começa então a trabalhar No primeiro ano do seu reinado, o primeiro mês Abriu as portas da casa do Senhor E as repar. Deixa eu falar uma coisa para você Quem quer mudar, não muda amanhã Até porque o amanhã não existe Fala comigo, o amanhã Não existe, é mentira amanhã, como é que as pessoas dizem que vai fazer as coisas amanhã, pastor eu vou comprar um relógio amanhã duvido compra que eu quero ver ah, é só amanhã não, você não compra amanhã você compra hoje não, hoje eu não compro, porque eu amanhã menino, quando você for comprar já é hoje ninguém compra nada amanhã, ou então você tem aquele carrinho, de volta para o futuro você faz o que amanhã? vou emagrecer, não emagrece eu vou comprar, mas não compra oh, você só vai hoje, hoje, hoje, qual é o dia mais importante da sua vida? Oh. qual é o dia que você vai viver seu milagre? Oh. qual é o dia que sua história vai mudar? Agora. isso aí, agora pare e é legal porque às vezes num culto como esse você está recebendo palavra, motivação aí a gente fala, sua vida vai mudar você vai vencer Aí você falou, eu vou vencer. Isso, falou. O pessoal falou que eu vou vencer, eu vou vencer. Glória a Deus. Aí o culto acaba. Aí você vai embora. Eu vou vencer, gente, eu vou vencer. Aí eu vou vencer. É. Aí você chega em casa, aí janta, toma banho, vai deitar e fala, é, gente, eu, eu tenho que vencer. É. Eu vou vencer sim, eu vou vencer sim, eu vou. Falou lá, tudo bem que lá na igreja estava mais forte. Mas. Aí amanhã cedo você acorda e diz assim: Eu tenho que vencer, gente, eu tenho. Aí perde meio dia, sabe como é que você fala? Eu vou vencer? <risos> o que era uma afirmação. <risos> e você está pensando que está rindo de mim. Eu tô vendo gente fazendo assim: ó, só eu. <risos> que lideira é agora, é hoje. Numa linguagem carioca, o bagulho é doido. Se você já arrumou a cozinha e lavou louça, sabe que o melhor momento para lavar uma panela é, é quando ela está quente. A sujeira sai com mais facilidade. Então é hoje, é hoje. Você não veio aqui à toa. Eu saí lá de Brasília, não dormi direito. Não gosto de vião. Ele sabe que eu não gosto, não tem nem inveja de passarinho, não gosto de voar eu não vim aqui só para fazer você rir, Ria é só um adereço, eu vim aqui para Deus mudar a história da sua vida, você está entendendo? Eu vim, da, eu vim aqui colocar, quirosine, <risos> erosene, não sei, para você sair daqui, dizendo o quê? Diz, dizendo o que? dana-se, Fala assim, dana-se, dana -se, dane -se. isso aí, dane-se, dane-se, dane-se, dane-se, entendeu? chega em casa, só vai chegar em casa, seu marido está chateado, o que, que a senhora fala? Dana-se, fala para a senhora, né é para ele, senão a Maria da Penha vai bater lá, Ela vai reconstruir sua história, sabe o que ele faz? Sabe o que ele faz? As mudanças dele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Acendeu as lâmpadas, queimou o incenso, ofereceu o holocausto. Está tudo legalzinho. que tem dinheiro, sim ou não? Sim ou não? Mas tem cultinho, fumacinha. Porque ele está querendo que Deus venha. Porque quando Deus chega, quando Deus chega, acabou. Entendeu? ele chegou, chegou, já era já era sim você sabia que o cara chegou na igreja e falou pastor, me falaram que o o satanás fechou as portas e o pastor, não, nós vamos orar porque Deus abre portas vamos orar, Senhor, abre essas portas que você está lá, fechou, aí aconteceu outro episódio, o cara foi lá no, no terreiro, e falou para a chefia lá, falharam aqui que Deus fechou as portas para mim, é, abre aí, o chefe lá falou, quem fechou? Deus, Deus fechou, Foi aí que fechou. Oh. Podia pedir para você uma galinha, duas, um cabrito, mas quando ele fecha não adianta nem matar elefante. Es Escute só. Traga Deus para sua vida. Você tá precisando de dinheiro. Quem está precisando de dinheiro, levanta a mão. Pois é te dou a notícia, ele é dono do ouro e da prata, Aleluia. se você traz Deus, a prosperidade vem, quem está precisando de uma cura, de uma intervenção divina nessa área, pois é, ele é o Deus da cura, o Jeová, Rafa, ele, ele chega. quando ele chega, ele chega chegando, Aleluia. pronto, entende, pega ele, é isso que o Zequia está fazendo, queimou um incensozinho, tal, mas o povo estava cabisbaixo, porque esqueceu do que Deus fez, porque pensa num povo, você quer ver? como é que o povo tem boa memória estamos em eleição e dessa vez vamos votar para senador também seja franco nome do senhor dos exércitos quem aqui ainda se lembra no último senador que votou que você votou levante a mãozinha 1% o resto tudo já esqueceu. O povo esquece com a facilidade, menino. Ele lembra de coisa ruim. Se eu falasse assim, hoje você vai ganhar um milhão. Sabe o que a sua cabeça pensa? Um milhão, um milhão. Quem é que vai me dar um milhão? Pastor engraçado. Nunca que eu vou ganhar um milhão para alguém me dar. Mas se eu falasse assim hoje, você vai sair daqui e vai ser atropelado. Você ser atropelado gente hoje, eu nem vim nesse culto preparado para ser atropelado na saída, o que, que será que vai me atropelar? Um carro, uma moto, um caminhão, será que eu vou morrer nesse atropelamento? As pessoas têm uma facilidade de pegar para si coisas ruins, não meu filho, Sua memória, sua memória, querido. o povo está cabisbaixo. Então, o que, que Ezequias faz? Celebra a Páscoa, manda chamar todas as tribos. Vem para cá, vamos celebrar. E eu quero mexer na memória de vocês, para que vocês lembrem o que Deus já fez. Porque o Deus que fez ainda é o Deus que. E vocês estão com problema de memória. Quando Davi vai enfrentar o gigante, ele mexeu onde? na memória, Saul falou, Davi, não vai rolar, o cara é chefe de grupo de extermínio, comando vermelho, Davi falou, "Saul, falou agora para tu, mas tem um leão, estou lembrando aqui agora, mas tem um urso também, não teve testemunha, não fui ovacionado, você está entendendo? Mas eu matei. Então, deixa eu falar uma coisa, Pai. Tu, tudo bem que Davi não é otário. Davi não entrou numa briga de graça. Ele falou: o que, que vão dar? Brigar por nada? O que, que vão dar para quem matar esse cara? Ele falou: você fica rico, mas tem que estar vivo, casa com a filha do rei e não paga imposto. <risos> Caraca, esse cara é a chance da minha vida. É oportunidade de eu mudar a minha? Mas para enfrentar o gigante, ele mexeu onde? Na sua? Na sua? Deixa eu falar uma coisa para você. Para você chegar aqui hoje, quantos leões e ursos você já matou nessa vida? Então não é esse que você está enfrentando hoje que vai te vencer. Porque o Deus que te deu vitória lá atrás, ainda é o mesmo Deus para te dar vitória hoje. Amém? Isso. Olha Olha só e ele celebra a Páscoa, traz o povo lembra gente Deus abriu o ah, mar o povo passou que beleza vamos lá, animando o povo porque líder tem que aprender a animar o povo porque o povo desanima com a facilidade ah. sim o diabo criou uma estratégia muito legal hoje, não deixa mais os crentes para a igreja ah, você quer ir para a igreja? Vai, mas vai ficar mexendo no celular Prestando atenção na palavra, tu não vai Ah, tu vai para a igreja? Vai, mas tu vai dormir não, não, não, não. Ah, você quer ir para o culto? Tu vai Mas tu está solteira, tu está na pista, tu não é mais uma garotinha como diria Cássia L Você vai ficar paquerando Aí você fica no culto Oh, gente, olha só, nós nos aproximamos de Deus e Deus muda a nossa história, é nosso relacionamento com Ele. A gente precisa de tanta coisa: precisa ou não precisa? Precisa ou não precisa? Mas uma coisa nos é necessária, o restante vem junto no pacote, é assim que funciona, é ou não é? Eu acho o maior barato, porque Ezequiel pede oferta para o povo, e o povo não está numa situação muito boa mas quando viu o incenso subindo e a festinha da Páscoa o povo trouxe a oferta o povo falou, esse negócio está mudando e foi trazendo, trazendo, trazendo trazendo, trazendo, trazendo e Ezequiel está administrando quando ele fez tudo direitinho Senaqueribe, rei da Síria, segunda Crônicas 32, veio com o rosto de guerra Pensa num cara perigoso, Senaqueribe. E o pior: o pai dele é o camarada que venceu o pai do Ezequiel. Enquanto Ezequiel foi treinado num lar de derrota, Senaqueribe foi treinado num lar de. Então, Senaqueribe está acostumado a quê? E. Ezequiel? Senaqueribe de? E. Ezequiel de? Pois é. Porque que ele não sabe que agora aquele povo está sob nova direção isso Senaquerib chegou, acampou os exércitos tentando apoderar-se da cidade o Senaquerib pensou, meu pai ganhou do pai dele, lembra? esse cara é um filho de um perdedor, não interessa que eu ser filho rapaz ter essa história da sua família, chegou a sua vez, vai mudar a sua história? Vai mudar a sua vida? Ah, lá em casa, pastor, minha, minha tia morreu de câncer, minha avó morreu de câncer, agora é minha geração, olha, olha é para esse corpite o teu. diga esse corpo, você é templo do Espírito, eu não quero nada hereditário desse negócio de câncer, dá licença, eu morro de outra coisa, mas não morro de câncer, dá licença, que eu não quero, aí não, ah, sabe, Eu vou morrer Morreu, você vai mesmo Se de uma senhora falou comigo Pastor, minha vida acabou Meu marido morreu Eu falei, não, mas peraí, aí A frase está errada Acabou a vida do seu marido A senhora está legalzinha Dá uma ajeitada na carcaça E vida que segue A outra falou, pastor Eu estou com câncer, eu vou morrer Eu falei, não fique chateada Porque eu não tenho câncer e também vou morrer nossa o senhor não tem sentimento, eu falei, eu tenho, eu não estou mentindo, só hoje em São Paulo a quantidade de motoqueiro que morreu sem câncer, de acidente eu falei para ela, mas Deus cura, ela falou, aleluia pastor, eu falei, Deus vai te dar vitória, ela falou isso, é isso Aí isso pastor, o senhor ora, eu falei, eu oro. Senhor, o senhor pode curar o câncer dessa moça, o senhor é o todo poderoso, dá vitória para tua filha, e se o senhor quiser, quiser curar tua filha, dá vitória a ela, e todos nós vamos ver a sua glória, se o senhor não quiser curar tua filha, leva ela, e ela vai ver a sua glória ela falou ela falou, o senhor não tem juízo não de qualquer maneira a é vitória, é ou não é? é só uma questão de ótica então esse camarada agora, Senaqueribe cercou, tentando apoderar, se mandou uma carta, afrontando, dizendo, ó oh, povo, não dê ouvidos, a Ezequiel, meu pai ganhou do dele, eu já ganhei, de todas as nações, quero ver quem é o Deus, de vocês, para livrar vocês, da minha mão. Ezequiel falou para o pessoal, gente, não tenha medo dele, nem da multidão, que está com ele, com ele está o braço de carne conosco o Senhor dos Exércitos. Bonito texto, mas o Senaqueribe está querendo rebentar ele. Aí Ezequias chamou quem? O Isaías, tá vendo gente boa. Ele fez tudo que podia, sim ou não. Restabeleceu o culto. Mexeu na memória do povo, trouxe as ofertas, sim ou não? Ele já fez tudo o que ele podia? Fez? Ele pode vencer agora Senaqueribe, sim ou não? Não, ele não pode, ele não tem arma para vencer. Apesar de tudo que ele fez de correto, ele não tem material bélico, ele não tem estrutura humana para ir numa guerra com o exército daquele. Mas agora, Ezequiel sabe que quando todos os seus recursos, toda a estrutura para alcançar o resultado de suas mãos, se esgotaram, ele ainda tem uma coisa, ele tem joelho para dobrar diante do Deus que ele resolveu servir, ele sabe que ele não pode encarar Sennacheribre, então ele chamou Zahia, falou Zahia, chega aí mano, vamos falar com Deus aqui, porque o Sennacheribre está bravo ali, hein? querendo entrar para arrebentar nós, e se fosse eu, eu não sei a oração que ele fez, mas se fosse eu, oraria assim, Senhor, você não acredita aí querendo pegar a gente? Ele falou mal de mim, falou que eu estou enganando o povo, falou que meu pai fez isso. E isso que ele falou de mim eu nem ligo. Mas se o senhor escutar o que ele falou do senhor, não estou fazendo fofoca não. <risos> Querido, quando seus recursos se esgotarem, há um Deus nos céus para entrar com providência a seu respeito. Mas preste atenção, faça aquilo que é para você, porque o que você não puder fazer, fala com Deus. Que Deus faz. Estão lá orando, versículo 20, do capítulo 32, diz assim, e o Senhor enviou um anjo, Tu acredita? Deve ter sido o Nil do Matrix. Um <risos> hum, anjo. Deus enviou um anjo, chegou lá e matou todos os valentes. O anjo não matava covarde, só valente. Por quê? Porque se o anjo mata tudo, quem é que conta para os outros? O que aconteceu? Propaganda a alma do. O anjo fazia assim, ó. Quem encarava morria. Os covardes corriam. Porque Ezequiel já fez tudo certo. A única coisa que ainda não está certa é que a nação, as nações, ainda está pensando que Israel é um povo fracassado. Então os caras saem correndo. E chega lá. Caramba Estou vindo lá do Ezequiel Nossa Ó oh, Ezequiel Não tem exército Não tem arma Menino Mas tem um anjo lá no Ezequiel e alguém deve ter perguntado, um anjo só? E o cara deve ter dito, irmão, se tem dois, eu não chego aqui, querido. Só deu para fugir, porque tinha um só. Mas sabe o que é mais legal? É o que acontece depois. Depois, as nações vizinhas os reis vinham visitar o Zequia Zequia Gente boa Falei com o Sennacherib Não se mete com Zequia Zequia não é a acai Zequia é outra pessoa E, e, e o texto diz assim ó. Os reis traziam presente Para Deus Porque sabiam que o anjo não recebia a ordem do Zequia. Então, os, os caras estão afim de agradar a Deus. Ó, oh, Zequia, esse presente aqui é para Deus o chefe do anjo. Agora, como você também é assim com Deus, tô sendo também um presente para você. Porque já vimos que você tem uma influência. Ô oh, gente, isso para mim é fantástico, um cara que entra num ambiente com resultados tão negativos e sai dele com resultado tão positivo, sabendo que deve fazer tudo o que puder e o que não puder, ele tem um Deus que pode fazer. Então eu não sei o que você está atravessando hoje, eu só queria que você falasse aquela palavra mágica, olha para quem está do seu lado e fala, dana-se você também, é só para você treinar, as pessoas, elas me veem pregar, sabe o que elas falam? esse pastor, é doido, doido é o pastor, que me chamou para ouvir, se eu sou doido, aquele ali então eu não sei onde você está eu só sei que Deus tem uma saída tem um poço perto de tu que tu não está vendo tem um cavaleiro de fogo que você ainda não vê mas ele está ali esperando você abrir seus olhos para ele entrar com providência a seu respeito você não vai vencer você já venceu em nome do Senhor dos Exércitos você pode ficar de pé é isso aí de novo, de novo, fala dane -se. de novo dane-se dana-se e dana-se entendeu? Deus está do nosso e pronto, um anjo fala assim para quem está do seu lado, um anjo resolve o seu problema se Deus manda dois, dava problema com fogo, amigo. Feche seus olhos. Pode fechar que eu sou carioca, mas estou convertido. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que seja muito mais do que simplesmente um ambiente agradável. Um ambiente de alegria, de sorriso, mas que seja um ambiente de transformação. Que seja um ambiente de reposicionamento, de realinhamento, de reavaliação. Não interessa, Senhor, quem fez. Quem fez a derrota se instaurar, a crise, o problema, a dificuldade. Nós estamos resolvidos a fazer uma aliança com Deus de Israel. Porque a nossa história também vai mudar. Continua conosco, falando conosco, ó oh Deus usa o teu filho que virá depois ministrando, e com certeza ó oh Deus, com certeza o melhor sempre fica por último você pode glorificar o Senhor? amém